Fala galerinha, beleza? Dinato aqui com vocês, hoje Vamos ter um parkour de motos Muito hardcore, muito difícil O Spider com a sua última roupa Vai enfrentar aqui os vilões Alguns da Marvel, outros da DC O Joker né, o Coringa E vamos ver galera, quem será vencedor desse parkour do... é, vai... Cada um vai ter duas chances Porque... Ele é bem complicado Então, eu vou começar aqui com o Spider Né, já com, com ele A roupa dele tá muito linda Vamos ver se o Spider Vai conseguir Completar esse parkour Vamos ver essa vou, primeira volta de conhecimento hein? Olha, olha, o, olha o tamanho Disso aqui Será que ele vai conseguir? Oh, olha, meu Deus Já começou complicado Rapaz Vamos lá, pode cair, só não... se cair lá embaixo já era, agora se cair aqui em cima dá pra continuar, né? Vai lá, Spider. Essa roupa é muito linda. Caraca, mo! Mu... Nossa, eu não conheço o trajeto. Calma, calma. Calma que a gente tá reconhecendo aqui o trajeto. É bem difícil, galera. Ó. Hum, meu amigo! Vamos lá, ele tomou o tombo aqui, mas Continuou em cima, hein? Não caiu Vamos ver se agora Ele vai conseguir, moleque, porque agora Ficou fininho, hein? Ô, oh, Olha isso Vai com super hardcore Eu acho que o Thanos não vai conseguir pilotar a moto Não, é muito grande Vamos lá, vamos lá Oi, conseguiu, hein? Hum, essa parte é difícil. Hum, não! Tem que se dar direita. Ah, a primeira tentativa do Spider deu ruim. Vamos para a segunda. Vamos lá, vai funcionar que nem checkpoint, hein? Para não ficar muito complicado. Voltar do início. Vamos voltar daqui. Se ele não conseguir aqui. Já, é Elvis. Meu Deus, é muito difícil, cara. É muito difícil, moleque. Uh, Spider não conseguiu, cara. Bom, agora é a vez dos vilões. Vamos começar aqui com o mistério. Passou a capa de Doritos. Com esse mistério vai ter capacidade de conseguir. Vamos lá, aqui a gente já tem que ir rápido, gente Já conhece o percurso. Senão a moto cai. Aí, ó, tem que fazer isso aqui, ó. Não, não funciona, hein. Aqui também. É perigoso, ó. Uou, oh, calma hum. Ih, passou direto Nossa, moleque e Era tentativa Do mistério E ele foi ruim Vamos lá, vamos pra segunda, hein Como ele caiu, ele não caiu em cima da plataforma Ele não tem direito de ter um checkpoint, hein, galera Aqui tinha que ter segurado, aqui tem que segurar Senão, pelo menos cair na plataforma, hein Ó, vai cair certinho Boa, garoto, boa, sobe Vai, Mistério Pega a motoca Aquela parte eu acho que tem que ir direitão, hein É bem difícil, hein, galera A parte das rampinhas ali é bem hardcore Vamos ver se o Mistério vai ter capacidade Eles não tem mais nenhuma chance, hein uh. Calma Calma, com calma. Aê. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. O mistério tá conseguindo. Será que ele vai conseguir agora? Meu amigo. E os tambores. Vai. Conseguiu. Uou. Meu amigo, ali é difícil, hein. Ali é difícil, mas a gente tá traindo. A gente tá indo. Será que um vilão vai conseguir bater o um Spider? A gente tem um choque aqui. Meu Deus, que é isso? A gente vai ter que acelerar aqui, galera. Vamos lá, hein? É o parkour dos heróis. Uou, conseguimos. Será que ele vai chegar mais longe? Ver onde é. Ó, meu amigo. Se cair lá no, no, na, na, na volta ali, tem checkpoint, hein? Vamos ver se ele vai conseguir. Vai conseguir! Uou, manos! É difícil, ó. Olha lá, ó. Agora a gente vai ter que cair naquela, hein? Eu acho que não precisa de muita violão. Se cair na plataforma, tem checkpoint. Checkpoint. Boa, boa! Sobe na moto, sobe na moto. Caraca, ele vai completar, não tô acreditando. E de sangue a moto, hein? Agora tiver. Vamos ver. Hum, final, hein? É o final. Vamos lá, vamos dar uma administrada aqui. Ai! Não! Levanta fora pelo menos! Caraca, moleque! Ele não conseguiu cair no meio aqui! Mas conseguiu cair na plataforma. Então vale 5 pontos para o Mistério dentre os vilões. Vamos ver qual deles vai conseguir. É a vez do Abutre. Caraca, olha a asa dele. Ele não vai poder voar, hein? Tá proibido voar. Vamos ver se o Abutre vai conseguir chegar. Aonde o Mistério chegou. Dois vilões do, do Spider-Man. Aqui ó, você tem que rampar, ó, tem que dar uma seguradinha ó. Hum, Segura, segura Aqui é só deixar cair Olha, ele conseguiu cair em pé Não caiu da moto, hein Vamos lá Parece que ele já tá craque aqui, hein Cuidado pra não cair aí Senão vai jogar ah, Essa é a parte mais difícil Essa aqui é a parte mais complicada Uh! Acho que essa asa tá, dando, tá ajudando, hein? Essa asa tá ajudando. Meu amigo! Será que ele vai conseguir de primeira? Ih, eu acho que ele vai conseguir de primeira, hein? Meu Deus do céu! Vamos lá. Ih, não vai passar a asa, vai enroscar. Oh, não enroscou. Essa parte aqui tem que dar uma aceleradinha pra chegar. Chegou! Nossa, ele tá indo muito bem, galera Ele tá indo muito bem, muito bem Vamos ver se ele vai conseguir cair hum... Mas caiu na plataforma, Abutre Vamos ver se ele vai conseguir chegar lá no me... na, na meiuca lá. Vamos mirar aqui o buraquinho Mais ou menos aqui Não, isso aqui ainda É, é, é a penúltima plataforma Boa, caiu. O importante é cair. Bora. Vamos ver se o Abutri vai conseguir chegar. Os vilões estão andando muito bem, hein? Aqui tem que pegar mais velocidade. Só não entra na meiuca. E é mais difícil, hein? Oh, ele não vai cair. Não! Ele errou. Quase O Amutri consegue Cair no... Agora é a vez do Thanos gigante Pera aí Thanos, não briga não Calma, Thanos tá bravo galera Caraca, como é que sobe na moto Olha o tamanho dele Vai lá Thanos Rampou aqui Boa Vai Thanos hum, Boa, boa Boa garoto Vamos ver se ele vai conseguir cair na plataforma Pelo menos Ih, não caiu, não caiu na plataforma Já queimou a sua largada Não tem checkpoint, hein Thanos não conseguiu cair Lá na, na primeira plataforma Mais simples Tá bravo, ó Tá acelerando muito Vai, Thanos. Ih, deu ruim. Vai dar ruim. Vai, Thanos. No meio. Cai no meio. Uou. Cai, hein, galera. Consegui cair na plataforma. Tem direito a pegar a moto de novo. Dá pra não cair aí. Oh! Vai lá, Thanos. Você consegue, hein. Sua última tentativa. Faz que nem o um mistério, hein. Vai, vai, vai vai. Meu Deus, ele é muito grande Olha isso <risos> Olha a mão do Thanos na moto Vai Thanos, vai Thanos, vai Thanos oh. Não dá pra ver Vai homem Ui, quase você errou Com calma Oi. Aí acelerou Boa Thanos Eu acho que ele vai conseguir Cair lá no meio, hein Eu acho que ele vai conseguir, hein Nossa, ele é muito grande Pra passar Caramba, passa Meu Deus, não dá pra ver eu acho que o Thanos vai conseguir, galera Depois dessas dificuldades todas que ele tá enfrentando Tem que cair pelo menos no um xizinho, boa, boa, caiu Vai ter, vai ter chão. volta Vai lá Thanos, pega a sua moto Tem que cair lá na outra plataforma, hein Cai Rapaz, o homem é muito grande e pesado É muito grande e pesado, hein ele bate no chão, o negócio fica feio. Vamos lá, hein. Último último teste para Thanos. Eu acho que ele vai cair. Eu acho que ele vai conseguir. Ah, não caiu no meio, mas caiu na plataforma. Rapaz. Igual mistério. Cinco pontos para Thanos. Esses foram os únicos que conseguiram, galera. Galera. Nem aparece na tela, acho é tão grande. Agora é a vez do Joker. Vamos ver se o Joker vai conseguir. Duas chances para ele. Primeiro agora. Vai, Joker. Tampou. Fácil. Aqui também. Tem que cair na plataforma. Acho que ele vai cair certinho. Boa. O Thanos é tão grande que ele cai. Ele cai na plataforma e vai pra baixo. Sobe, Joker. Boa, agora... O fininho, o fininho. Fininho aqui, todo mundo tá... Tá craque. Ninguém caiu aqui, ninguém caiu aqui. Uou! Vai! Hum... Rampou. Foi. Conseguiu! Caraca, o Joker vai conseguir de primeira. Tô sentindo, hein? Tô sentindo, hein? Será que ele vai ser o único? Tem um cara reclamando ali. Acho que a roda passa na cabeça dele. E foi muito rápido. Boa, boa, boa, boa. Sobe, Joker. Vai É na plataforma Caiu Muito bem, eu acho que o Joker vai conseguir Nossa, a moto dele tá com problema Vai Joker, ainda dá tempo Eu acho que ele vai conseguir, galera Mas ele pode pegar a moto E o Joker Acelera A moto, tem um problema oh! Mas como ele caiu aqui em cima Ele pode pular E o Joker Foi o único que conseguiu Venceu o Spider, venceu todos Yes, galera Vamos sigando por aqui Se liga no próximo desafio Esse aqui dessa vez foi um parkour de moto E até o próximo vídeo E fui